Você está passeando, hein, Luiz? Oh. E tá bonito! Graças a Deus! Você fez a barba ontem? 11 de ontem! Antes de ontem? É! O Luiz! Esse é o oh. amigo seu! Ah lá, é o, Reinaldo, o Reinaldo! Sim. Oi, Reinaldo! Tudo Oi. bom? Você bom. conhece, né? Nós vamos ali no... Tem lista ali, radialista, né, seu amigo? É! Você é de rádio? Qual é o né? O Reinaldo é farmacêutico! Não, não, não, não estou em redondo! Não, não, não, não. É. Vai buscar o rádio, não, não, não. rádio, Nossa, o rádio nosso... Você lembra de mim, né? Ah? É. Você lembra de mim, não lembra? É. O Olá. Reinaldo é da farmácia. É. Ah, lembro, Moço? Ah, ela lembra? É. Qual é farmácia? Reinaldo. não sei. De frente pega leve ali. De frente pega leve. Ah, Ô João, Jesus, Oi? espera um pouquinho, o que, que você vai fazer lá? buscar o um rádio. Ah, mas eles estão carregando explorar você, vai fazer você ficar carregando aquele rádio nas costas. É. Você trouxe a carriola? Não. É... Fala, Luiz. É... Carrega nas costas mesmo. É, é, é pesado? Não, é leve, hein? Um quadrado. Ele é a, a pilha. Muito A muito É, motorradio. A, pilha é a, a pilha é a força. Fala, Luiz. A pilha é a força. Mas você usa só força agora? É, só é, é força. força. força. Põe lá em casa, de madrugada, lá no quarto, quando... Ouvi oração. Acordo, oração, essas coisas. Ô, João, Hã? você é um exemplo pra todo mundo, né? Obrigado. A sua, A sua... A sua... Limitação você tira de letra, né? Obrigado, graças a Deus. É do que chegou Não, é de nascença, meu É de nascença. De né? nascença. Você conhece os irmãos dele, né? O Dorvaleno. Dorvalino. Noézinho, você conhece, é, não ézinho. né, Reinaldo? É, tô, tô, Agora tô, tô, é, você não trabalha em farmácia mais? Aposentei. Que carrão é esse? Ah, vou vou é o Atuxo. Atuxo. Ah. O, o, o João Luiz. É... O pai dele, o senhor, Noé Rezende. Noé rezende é. E eles vieram tudo lá de São Gotardo? É, isso. Oi. Você nasceu aqui em Franca já. Eu né? nasci aqui em Franca. A mãe dele é Dona Pilar. Minha mãe é da Espanha. Da é Dona Pilar, não era? É, Dona Pilar, é, cuidado, é, é. no Pilar, é? Pilar de quê? O nome dela completo? Maria Pilar Teruel é rezende. rezende. E o seu pai? O Noé rezende. Nome... rezende. Noé Rezende. Que é. O João Rezende Alqueceu, é o que seu, daquela loja? É, é meu primo. Seu primo? É. É filho do Antônio Rezende. Irmão do seu pai? É, do irmão do meu pai, Antônio Rezende. Quem eram o os, os irmãos do seu pai? Antônio Rezende, Gustinho Rezende, Gustinho, Rezende o Palito Rezende, Sebastião, muitos. E da sua mãe? Da minha mãe, a Cida, tia Ciro, a, a, a tia Isabel, a tia Tânio. Muitas irmãos, E irmãos dela? Irmãos irmão? não tinha, só irmãs. Só irmã? É. Como que chamava o, o seu avô? O, do meu pai? É, do seu pai. Durvalino Resende. Ah, Durvalina ele tem o nome do, do, do avô dele. Do avô. É. E avó? Ambrosina. Ambrosina? É. Ambrosina de quê? é? Não, não sei direito, não. Ambrosina. Ambrosina. E, e da sua mãe? Ah. E da sua mãe, o amor da sua mãe? João. E a mãe dela? Isabela. Isabela, a Rosa, é. Ô, ô, João, muito Oi? obrigado pela atenção. Não, obrigado, não, obrigado. Você foi muito gentil. Obrigado, Roma. É, é Sônia, um... como é que a é, Sônia? é Sônia? É... Sônia. Sônia. Ô, Sônia, obrigado. Você não. tá cuidando bem do João, porque tá Nossa. bonito, viu? Obrigado. Não deixa ficar andando sozinha, senão você vai arranjar uma, não, uma, não, uma namorada, viu? Ah, mas não oh. deixo mesmo. Ah! Deixa <risos> eu não deixo, eu mesmo. É, vai andar sozinho, senão eu vou também. Eu deixo ele fazer lá e vou também. Isso é bom. Ó, um abraço para vocês. Deus um abraço, abençoe. Tá? Prazer, prazer. Oh, oh, foi, foi um prazer, viu? Prazer, André. Tchau, Reinaldo. Tá, tá. é tudo tchau, tchau, bom, Tudo de bom. bom. Parabéns. Oh, obrigado. Parabéns. Obrigado. É um casal que a gente admira, viu? Oh, obrigado. obrigado Deus, Deus abençoe. Deus. Manda um abraço aqui pro pessoal, jo o João. O Durvaleno, não é? É. Pra todos. Manda sim. Só falar. Só falar aqui que eu. Fala, um abraço, Durvaleno. Um abraço pro Durvaleno, Noel. Irmão, e todo mundo. Pra todo mundo. Pra aí, todo ó, mundo, Você tem uma amizade grande, João. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Agora vocês vão sair. Eu vou, vou filmar vocês caminhando, porque eu não ando, eu uso cadeira de roda. Ah, é, aí. Eu vou filmar vocês caminhando. A última vez. abraço. Na... Ronaldo e Reinaldo. Ronaldo e Reinaldo, nós vamos formar a dupla. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe. Eu gosto desse pessoal, Regal. É Dele? Pode, pode gravar aqui junto? Não, não, não. Legal. Então vamos.